da autoridade eleitoral organizar eleições de maneira que voto seja secreto. E fica fácil saber quem votou em quem pela urna eletrônica? O que nós descobrimos foi o seguinte, uh, executamos um experimento, né, primeiro tivemos acesso ao código-fonte da urna, né, que é o que os programadores escrevem, uh, buscamos nesse código-fonte uh, vulnerabilidades muito bem conhecidas já na área, então conhecidas na época, há 17 anos, e encontramos uma vulnerabilidade fundamental no único mecanismo que protegia o sigilo do voto. Vou explicar. Quando a gente vota na urna eletrônica, os votos não são armazenados na ordem que eles foram depositados. Então, a urna eletrônica vai armazenando os votos de maneira embaralhada. Exatamente quando a gente vota em papel e as cédulas vão caindo em Para embaralhar e manter o sigilo, você não sabe que o número 1 um votou em X, o número 2 votou em X, é, embaralha. Durante os testes, nós descobrimos que reverter esse embaralhamento era muito fácil e dependia apenas de informação pública. Então, a gente conseguiu fazer isso durante os testes, mesmo com todas as restrições, para uma eleição simulada lá, uh -huh. com até 950 uh -huh. votos. Então, você está me dizendo que não é nada difícil quebrar o sigilo de quem votou em